Fala galera, beleza? Aqui é o Henrique Cardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E aí, tudo bem com vocês? É, hoje eu estou fazendo um vídeo é, que eu quero te mostrar o segredo é, para se vender online, tá bom? É, esse segredo ele está baseado em três é, pilares né? São muito simples, mas não, fons, não são fáceis, beleza? Mas antes, eu quero aí te pedir que se você ainda não é inscrito, você possa aí se inscrever, compartilhar com os seus amigos Pois o conteúdo desse vídeo pode e será muito importante para eles também E lógico, como você vai gostar desse vídeo, já deixa seu like, tá bom? E lembrando também que logo aqui abaixo na descrição eu vou deixar o link dos produtos que, dos cursos, né, é, que eu indico, tá? São três cursos, eu fiz os três é, e são muito bons. E sempre que eu preciso de alguma informação é, que eu tô, não tenho, não esteja em dúvida, eu sempre consulto. Qualquer um dos três, porque os três são muito bons, tá? Vou deixar o link deles aqui abaixo na descrição, beleza? Bom, então é o seguinte, galera, para você vender online, existe um segredo, é, que é, eu não diria um segredo, tá? mas sim um pilar muito importante, que é, é, primeiro, você tem que ter um produto, segundo, você precisa ter pessoas interessadas neste produto, e terceiro, você precisa é, fazer a oferta correta deste produto, tá bom? É, o que acontece é, com a maioria de nós afiliados é, é o seguinte, nós erramos sempre no segundo pilar. Qual é o segundo pilar? É exatamente encontrar pessoas interessadas é, naquele produto. Existem algumas formas de você encontrar pessoas interessadas naquele produto, é, na internet e uma delas é, existem dois tipos né que o primeiro é você pode bom então é, então é o seguinte é, nós nós como afiliados tá tem entendemos tá é, a errar exatamente no segundo ponto que é encontrar pessoas interessadas é, naquele produto, tá? Na internet você tem algumas formas de você fazer isso, mas aqui é mais, aqui dá mais certo, é são utilizando anúncios, tá? Anúncios é, no Facebook, no Instagram, no no YouTube ou no Google, né? Oferecendo ali é, alguma coisa, é, algum produto, né? E as pessoas interessadas vão é comprar esse produto né? lógico e isso se chama geração de tráfego né? e gerando tráfego de pessoas corretas para aquele produto a tendência é que você venda e venda muito né? porém é isso você utilizando de forma paga tá é, através de anúncios agora existem outras formas também que você pode utilizar que é, é através de conteúdos tá é conteúdos é, valem muito a pena você produzir conteúdos seja através de blog, através de do YouTube, através até mesmo do Facebook ou é, através de do Instagram é, é possível gerar muito conteúdo, né, fazendo com que as pessoas interessadas naquele assunto é, se interessem pelo produto que você está oferecendo, tá? É, dá para fazer, né? A forma paga é mais rápida, é, você tem tráfego de pessoas mais rapidamente, né, é, mas você trabalhando com conteúdo, conteúdo consistente, é, você com o tempo, né, você vende é, automaticamente, sem ter que colocar dinheiro ali, né, e é, esse, você vai vendendo é, naturalmente, tá, as vendas vão acontecendo, se você tiver muito conteúdo, principalmente... É, no YouTube, né? A tendência é que você faça é, a, as vendas caiam é, de maneira assim, automática, sem mesmo você saber de onde venham, né? A não ser que você é, faça um traqueamento ali do seu link. Né? Então é isso. Aí. Essa então é, você precisa ter um produto, você precisa ter pessoas interessadas no seu produto e você precisa ter uma oferta para essas pessoas é, que estão interessadas. Nesse produto, tá? Esse é o pilar da venda online, tá bom? É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo Que ele tenha sido esclarecedor pra você, tá? Se você gostou, dá seu like, inscreva-se e compartilhe, beleza? Se quiser fazer algum comentário, use a aba de comentários aí Valeu, um abraço e até mais!